Olá, eu sou o professor Fernando Thiago. Essa videoaula vai ser correspondente ao módulo 1 e é o primeiro vídeo do módulo 1. Então, essa unidade 1, a gente vai tratar do conceito de gestão estratégica de pessoas. É um conceito, como já disse na videoaula do módulo, que ele trata o tema de gestão, trata de estratégia e trata também de gestão de pessoas. Então, envolve uma gama muito complexa de assuntos, como a gente já tratou na aula anterior, que a gente vai tentar trabalhar eles agora de forma conjunta. Então, o que, que é gestão estratégica de pessoas? E aí, eu montei um conceito aqui para tentar abarcar né, o máximo possível do que seria é, essa complexidade da gestão estratégica de pessoas. Então, são ações, políticas e atividades, ou seja, né, ações, o que a empresa pode fazer, as políticas, o que, que ela planeja como questões mais macro. E atividades são atividades relacionadas ao próprio negócio. Então, são ações, políticas e atividades ligadas à atividade humana. Aí que é o diferencial. Se a gente pensar lá nas atividades de finanças, né, não é uma atividade humana, é uma atividade mais relacionada ali às questões de mercado, né, mercado de ações, mercado financeiro, as questões ali das, das contabilidades. Né. Se a gente pensar nas questões de marketing, mais preocupação com o cliente, embora as ações políticas e atividades das atividades humanas, são como a gente vai captar, vai treinar, vai desenvolver as pessoas, vai avaliar essas pessoas. Hein? Então, são atividades ligadas às atividades humanas, fortemente direcionadas, não só direcionadas, mas impactadas e influenciadas pelo seu planejamento, ou seja, planejamento da empresa. É, além do planejamento, ao seu ajuste estratégico. O que ajuste estratégico? Porque todo planejamento, ele... É, de certa maneira ele acaba sendo ajustado né, de alguma forma porque nem todo planejamento é extremamente perfeito é difícil a gente pensar em uma organização que tem tantas variáveis que influenciam né, a, a, a vida da organização a existência da organização o seu funcionamento é, e, e acaba sendo impactadas e aí o planejamento eu, a princípio ele com o tempo ele vai ser vai sendo mudado então esse ajuste estratégico também é importante né? a gente pensar as ações de gestão de pessoas, e aí, de longo, curto e médio prazo. Então, a gestão estratégica de pessoas são ações, políticas e atividades ligadas à atividade humana, né? ou seja, apenas as questões das pessoas que trabalham na empresa, né? é, e aí a questão de como ela trabalha, a natureza do contrato de trabalho dela, tem infinitas formas, né? voluntário, contratos CLT, enfim, tem várias formas, né? ser contratado, terceirizado, são fortemente direcionados, impactados, influenciados pelo seu planejamento. E a gente utiliza essa expressão fortemente, porque a gestão de pessoas, ela deve ser alinhada à estratégia da organização. E tem que ser fortemente mesmo ligados, porque o direcionamento estratégico, sem o alinhamento das ações de gestão de pessoas, a esse direcionamento estratégico, vai fazer com que a estratégia no, até no curto prazo não dê certo. Porque, imagina, se eu preciso fortalecer, é, desculpa, se eu preciso melhorar a satisfação do meu cliente e, de repente, eu não investir numa qualidade de atendimento, eu investir, por exemplo, na habilidade das pessoas em, em fazer gestão financeira. Olha, o direcionamento estratégico não vai dar certo. Porque as pessoas, em vez de serem treinadas, né, serem é, desenvolvidas para atender melhor o cliente, vai ser desenvolvido numa habilidade que não está alinhada à estratégia, não que não seja importante, né? As pessoas aprenderem as questões financeiras para poder fazer uma contabilidade melhor, para fazer um fluxo de caixa melhor, para fazer, de repente, os lançamentos contábeis melhores. Obviamente é importante. Mas se no, o, se no planejamento estratégico, a satisfação do cliente foi um ponto importante para a empresa ser competitiva, é, ganhar mercado, aumentar o seu tamanho, né? impactar mais a sociedade positivamente. Então, um, a, as atividades de treinamento ligada à satisfação do cliente, né? treinamento, desenvolvimento, a mentoria, um acompanhamento mais de perto das lideranças, para que os trabalhadores da empresa eles consigam é, fazer com que o cliente fique mais satisfeito, essa é mais alinhada à estratégia da organização. Então, por isso que a gente pensa né, no alinhamento estratégico. Porque as ações de gestão de pessoas, elas precisam estar alinhadas à estratégia. Se não tiver alinhada à estratégia, porque são as pessoas que tocam a empresa. Então, elas vão fazer diferente do que a, a empresa definiu como importante na sua estratégia, no seu planejamento. E aí, com certeza, a estratégia vai ficar muito mais furada. Né? É claro que, como a gente já disse, né? o planejamento é perfeito, mas se a gente definiu uma estratégia para organizar assim e montou todas as ações de gestão de pessoas, desde captação de pessoas, né? seleção, contratação, é, desenvolvimento, treinamento, é, avaliação de desempenho, importantíssimo também para poder verificar né, quantas pessoas estão atuando para é, atender a estratégia da organização. Quanto mais for alinhada essas ações, maior a chance da empresa conseguir atingir esse planejamento. E aí, quando a gente fala que o planejamento ele não é perfeito, é por questões assim, de... É algo assim muito fora do comum acontecer, por exemplo, Covid-19, né? uma coisa assim que ninguém esperava. Aí, com certeza, o planejamento estratégico da empresa ela foi necessário, né? foi muito necessário ser alterado. Mas, nesses casos, o alinhamento está certinho né? da gestão de pessoas, aí a chance de dar certo a, a estratégia da organização fica muito maior. Então, quais são os objetivos da gestão estratégica de pessoas? Vamos é pensar primeiro, né? A primeira coisa é entender muito bem qual que é a estratégia da organização, é o que a empresa faz, para onde ela quer ir, e quais são os valores que, elas, que ela pretende, é, que as pessoas que ali trabalham, né, que acabam influenciando, sendo influenciadas pela empresa, tenham os valores. Então, os objetivos da gestão estratégica de pessoas é captar e direcionar as pessoas a atingir os objetivos e planos da organização. É muito simples, se a gente verificar assim, né? Esse conceito, esse objetivo da gestão estratégica de pessoas é extremamente simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque aí a gente tem uma questão é, muito comum quando a gente pensa em planejamento estratégico, que geralmente, né, acho que até falei na aula passada, que ele é geralmente feito pela cúpula da organização, pelos diretores, pelo dono. É o, eles pensam a, a estratégia da organização e normalmente deixam de fora a base da empresa, né? as pessoas que estão na conta. E nessa também acaba deixando de fora a, o setor de RH, né? as pessoas que cuidam das pessoas. Isso é extremamente extremamente problemático para cumprimento da estratégia da organização. Que a liderança planeja os objetivos estratégicos, a estratégia de curto e de longo prazo. E a gestão de pessoas não está alinhada a essa estratégia é, provavelmente não vai dar certo e ainda ocupado vai ser né? que as pessoas não querem realmente fazer aquele aquela, aquele alinhamento estratégico. Né? Enfim, então tem várias formas de fazer isso, mas a gente vai ver também ao longo da disciplina como trabalhar cada uma dessas atividades, as políticas, as ações de gestão de pessoas. E aí, quando a gente pensa em captar e direcionar as pessoas a atingir os objetivos, em cada um dos subsistemas de gestão de pessoas, a gente vai conseguir desenhar as ações, as políticas e as atividades para atender é, o, os objetivos estratégicos. E é claro né, que toda empresa, quando faz um planejamento estratégico, ela quer crescer. Então, se a gente observa certo, né, ela tá para cima. Então, o objetivo é ampliar mercado, aumentar a empresa, né, crescer o faturamento, crescer a, a margem de lucro. Né. Se for organização pública, por exemplo, também é importante, né? Crescer o, o número de atendimento à sociedade, né maximizar o é, otimizar a utilização do recurso público, fazer né? usar o mesmo recurso para atender mais, impactar de forma mais mais profunda, melhor impactar melhor a sociedade. Então é isso que a gente planeja dentro das organizações, né? de certa forma melhorar a organização para atingir a sua missão. Com é isso a gente faz planejamento. Então vamos ver agora um pouco, né, um exemplo aqui também, aproveitar para trabalhar exemplos. né? do que, que são né, a gestão de pessoas nas macroestratégias. E aí, quando eu falo de macroestratégia macro na organização, a gente pensa logo na missão, o que, que a empresa faz, né? é, e quem ela atende. Isso é a missão da empresa. Né? Por exemplo, a universidade, ela pretende formar pessoas para impactar melhor a sociedade. Né? Fazer ciência, é o que ela faz. Né? Fazer extensão, etc. Né? criar inovação tecnológica, inovações de, de maneira geral, isso a, a, a universidade faz. E quem ela tem A sociedade. Então, é muito fácil a gente pensar a missão da organização, tanto pública como privada. E aí eu trouxe aqui um exemplo hipotético de uma empresa é, do setor agro, que é um setor importante aqui no Mato Grosso do Sul, -Sul que, uma empresa hipotética, claro, né? a empresa chamada Agropecuária MS, que é uma loja de produtos agropecuários. E aí a missão dela é melhorar o desempenho dos produtores rurais em termos econômicos e ambientais. Então, veja, a missão da empresa é melhorar o desempenho dos seus clientes. Seus clientes são os produtores rurais. E como vamos melhorar? Quais são os, os pilares né da, da, dessa missão da empresa? Em termos econômicos, e a gente pensa em termos econômicos, que é a lucratividade, né? a, a questão, por exemplo, da, da liquidez da empresa. Enfim, os indicadores né econômicos e financeiros, contribuir né, com os seus clientes para eles melhorar os seus seus indicadores econômicos financeiros. Como que a gente faz isso? Fornecendo produtos de um custo para o cliente um pouco mais barato, fornecendo produtos de alto desempenho, alto rendimento, dá para fazer de várias formas. E também é, melhorar o desempenho ambiental desses clientes. Como? Através dos seus produtos fornecer produtos que não impactam tanto meio ambiente, que conseguem melhorar a qualidade ambiental na onde esses proprietários rurais estão trabalhando. Então, realmente, essa missão ela é bem focada, né? ela mostra o que a empresa faz e mostra é, quem são os seus, seus clientes, né? a quem ela atende. Então, é um bom exemplo para a gente trabalhar. Né? E quando a gente pensar em gestão de pessoas, a gente vai ter que captar as pessoas, desenvolver as pessoas, avaliar essas pessoas remunerar essas pessoas para que elas ajudem os clientes da empresa a, a melhorar o desempenho, né? melhorar o desempenho dos clientes. Todo mundo da empresa tem que estar focado em ajudar o seu cliente a melhorar seu desempenho, tanto em termos econômicos como também em termos ambientais. Agora vamos ver a visão, a visão da empresa. Qual que é a visão? A visão nada mais é do que a empresa, ela começa a enxergar a empresa no estado futuro. A gente fala assim, né? O que eu vou querer ser quando crescer? É um exemplo assim para a gente, né? É uma brincadeira, mas na verdade ela é uma metáfora muito bacana assim para a gente entender a visão. Então a empresa, ela tem um estado atual hoje, ou mesmo se ela não existe e ela for uma empresa nova, né? A gente pode pensar a visão é no que a empresa vai se tornar. Então, a gente tem duas coisas. Primeiro, o claro, estado que a visão ela deve representar algo que ela ainda não é, né? mas algo que ela quer ser. E esse que quer é ser é no futuro, pode ser muito bem mapeado, né? mas também pode ser um futuro não muito, é, vamos dizer assim, certo, né? pontual. Ah, eu quero até, dia, até setembro de 2024, isso é um exemplo pontual, né? a, a, a atingir a visão, mas não, ela pode ser um pouco mais ampla. E é interessante isso, né? Então, a visão da Agropecuária MS é ampliar sua atuação para todo o centro-oeste brasileiro e comercializar por meio de plataformas digitais. Então, essa é uma situação que a empresa hoje ela não atende. Ou seja, ela está apenas no Mato Grosso do Sul, né? então não está em todo o território centro-oeste né, brasileiro e também não atende nas plataformas digitais. Então, isso é que a empresa pretende no futuro. E aí a gente, quando pensa em gestão de pessoas, né, como que a gestão de pessoas pode alinhar suas ações para atender essa visão? Olha, se eu vou ampliar meu market share, né, se eu vou ter outras unidades em outras cidades para atender o Centro Oeste Brasileiro, eu preciso formar pessoas para que elas vão para outras cidades, né, ou então eu formar pessoas nessas outras cidades para poder tocar o negócio. Né, para tocar o negócio. Então isso, ao longo prazo, eu preciso pensar em captação, aliás, seleção, né, captação de pessoas, com o perfil né, da missão, que é atender o cliente lá, melhorar o desempenho do cliente é, em termos econômico financeiro e também ambiental, então, o perfil dessas pessoas vai ter que ser esse. Elas vão ter que ser avaliadas a partir dos resultados dos seus clientes, porque a missão é melhorar o desempenho dos clientes, então isso vai ser avaliado assim. Elas vão ser remuneradas também a partir dessa missão também, que é melhorar o desempenho dos clientes. E aí também tem um ponto muito interessante na visão, que é comercializar por plataformas digitais. Então eu já tenho que começar a formar pessoas para trabalhar em plataformas digitais, para atuar no digital, porque a empresa ainda não faz. Então eu preciso formar, né? desenvolver pessoas para isso, ou captar pessoas para formar um núcleo de, de comercialização digital também pode ser dentro da estratégia da empresa. Então vejo que a missão e a visão, ela direciona a gestão de pessoas. E a gestão de pessoas tem que estar alinhada a essa missão e visão. Porque, de repente, eu contrato pessoas lá que não estão nem aí para as questões ambientais, olha, vão comercializar veneno aí de qualquer forma, aí que agride o meio ambiente e tudo. E aí, pronto, já acabou com o planejamento estratégico né, de, da, da, da missão da empresa. Né? Já furou a missão da empresa. E aí, de repente, a empresa na sua estratégia de marketing, na sua imagem, ela é vendida como uma uma agropecuária que é ambientalmente correta, na hora que um vendedor vai lá e vende um agrotóxico lá, bem poderoso lá, que agride mesmo o meio ambiente, vai acabar manchando a reputação da empresa e estragando totalmente a sua estratégia de, de marketing. Então, é muito grave, assim, a gente escolher as pessoas certas, né? Se a gente escolhe errado, é, é gravíssimo, assim, pode causar um problema enorme e a gente tem que retomar, reiniciar toda... O planejamento estratégico, isso quando for reversível, né? se não for uma coisa muito grave assim, pode ser revertida mas uma coisa que realmente, assim, de repente causa um desastre ambiental assim, fica mais complicado não né? pode prejudicar totalmente a empresa, inclusive até a empresa vir a fechar por conta de algum problema desse tipo e os valores, também tem que ser alinhado à missão e à visão e à gestão de pessoas, deve trabalhar a, a, nos seus subsistemas, né para que as pessoas atendam esses valores. Então, o valor aí do nosso exemplo hipotético, primeiro, o desempenho do cliente vem em primeiro lugar. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça dos trabalhadores. Desde, o, por exemplo, do estoquista, as pessoas que trabalham no faturamento, as pessoas que comercializam, que vendem os produtos, que atendem o cliente, todo mundo tem que pensar no cliente em primeiro lugar. Olha, se o estoquista lá, por exemplo, né, a pessoa que mexe com a logística da empresa, né, de repente o cliente está precisando mesmo do, do produto, ele tem que se virar para desempenhar da melhor forma para atender lá a curva de, de estoque do, do seu cliente, para não deixar o seu cliente sem estoque. Imagina, um produtor rural que tem janelas, né, de, de plantar, janelas para colher, né, janelas para fazer adubação. Se ele não faz no dia correto, né, agricultura aí de precisão, ele pode ter uma perda de desempenho da lavoura lá terrível, né? pode perder, assim, produção, né, em termos de quantidade por hectare, né da sua plantação, do seu, da sua... Então, de repente, até da, da, do, do pasto, do, do gado, né? Então, enfim, acaba prejudicando. Então, quando o valor ele é entranhado nas pessoas, né? que o desempenho do cliente vem primeiro, a é gente quer é alinhado à missão da empresa. Na hora que eu vou contratar uma pessoa, ela tem que saber isso. Então, eu tenho que já contratar uma pessoa alinhada com esse valor. Né? Ou então, eu formar esse valor na pessoa. Esse valor ele tem que estar presente na cultura organizacional. E o um outro valor importante aí da empresa é proteger o meio ambiente por meio de produtos que não gerem impacto nocivo. Então, todo mundo que trabalha na empresa tem que ter a consciência que produtos que fazem mal ao meio ambiente não podem ser comercializados de maneira única, porque isso vai prejudicar o desempenho ambiental do seu cliente e vai prejudicar a imagem da própria empresa e vai prejudicar o planejamento estratégico da organização também, da agropecuária MS. Então, vejam que a gestão de pessoas, por meio dos seus subsistemas, elas formam ações, formam políticas e atividades para poder atender a estratégia da organização. Resumindo, as políticas e práticas de gestão de pessoas, quando desenvolvidas de forma combinada e harmônica, aumentam a possibilidade de efetiva realização das ações estratégicas elaboradas. Então, não adianta, por exemplo, a organização definir na sua estratégia, como vimos lá, o cliente em primeiro lugar, Meio ambiente em primeiro lugar. E, de repente, você contrata lá líderes que não estão nem aí para as questões ambiental e aí vão falar para o vendedor lá, vender produtos que são nocivos, né? Aí o vendedor é assim, não, mas a missão da empresa ela é atender o desempenho ambiental do cliente. Eu não posso vender isso. Aí já vai brigar com o chefe. Então, vai desalinhar totalmente a estrutura e vai perder desempenho. Então, por isso que a, o planejamento estratégico, né, as ações estratégicas da empresa, e a gestão de pessoas tem que ser trabalhada de forma harmônica e combinada. E aí sim a gente consegue né ter uma efetiva realização das ações estratégicas adotadas pela empresa, né, definidas pela empresa como importante para ela ser competitiva no longo prazo. Bom, então aqui a gente tem ainda né a, a, as ações de gestão de pessoas sem o direcionamento estratégico, elas podem comprometer o desempenho da empresa e consequentemente sua competitividade. Competitividade. Como já vimos, né, se a, as ações de gestão de pessoas não forem alinhadas à estratégia da empresa, você pode causar vários ruídos, né? E, como comentado, ela pode causar um ruído pequeno, quer dizer, o líder, lá, o chefe, brigando com os seus subordinados lá para vender os produtos, que né? e são mais vantajosos para ele do que para a estratégia da empresa, mas também pode causar problemas graves, aí que pode vir à falência da empresa. Né? de repente vende algum produto proibido pela, pelos órgãos sanitários e causa um desastre ambiental terrível, contaminação de rios, né? a empresa é multada, recebe uma multa gigante e acaba com a empresa. Então é, é muito sério, né? pode causar um problema simples, mas pode também causar um problema grave. E quando feita direitinho, né? com um alinhamento certinho, correto, a empresa se torna muito forte, né? muito poderosa, e quando o planejamento estratégico ele é muito bem definido, né, a partir dos seus indicadores bem desenvolvidos, aí realmente a empresa fica poderosa mesmo para poder enfrentar seus concorrentes de igual para igual. Então terminamos aí mais essa aula do módulo 1, né, da unidade 1 do módulo 1, e vamos agora para as próximas aulas.